Só na GoSkin Skin você garante o super bônus de 10% no seu depósito e o grande sorteio de verão. Use agora mesmo o cupom verano 10 seupera para garantir o seu bônus. E além disso, cumpra todas as tasks no evento Vibe de Verão e renove o seu inventário. E aí, vai ficar de fora? Acesse agora mesmo GoSkin.io e aproveite. Você falou pro seu pai? Olha outro. O quê? Você tá bêbado, não tá entendendo nada. Você falou ou não? Diga do outro sofá ou não? E e é isso, só fica quieto aí, vai. Tá falando nada com nada aí, tá? Bora pular todo mundo? Bora, bora, eu Todo mundo junto, todo mundo junto. Eu vou tirar uma selfie, tá, um pô. do ladinho do outro aqui, ó. É, a gente faz um totem e pula. Não, não, não, não. um do lado do não, outro. Não, não, um do não, não, do assim. lado do outro. Nossa, irmão, sermão. 58, olhou, olhou. Os 57, os 56. Preparando esse aqui, eles estão tá se matando. Peraí, peraí, peraí, peraí. Foi, 1, 2, 3, 1, 1. Aê! Tem. tirando os smoke. Tem que ser morto. Tô 2 dois, 2 dois, dois, dois, 2 2 2 2 no Paris. 2 x 2 2 x 2 tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Quase. Um B morto. Mais um morto, mais um lá atrás. Mesmo. Vai comer, guys, pá. Frente, aqui. Então. Vai comer, pra a ainda. ser, da... ser direito. Ficando né? é. ficando morto. Fundo, um fundo ainda. O um cementinho, mais ah. um comigo, guys. Foi o MF e o MF. Eu peguei um A. O fundo e cimento é tudo meu, pode ser só no bomb. o fundo, caiu fundo. 1. Peguei o fundo. Peguei mais um fundo, guys. Ah, rampa o fundo, gravou o fundo, Pelps. Tá, tá tô, tô, tá, tô tentando na rampa aqui. Tá, mó, tá voltando pra mirar a MF. Fundo, fundo, fundo, fundo. Fundo, MF. morreu. MF, MF agora. Vou smoker a longa. Trás, né? Traz smoke de Hop, guys. Oh, oh, boa. Um Bateu no rampa. Pode pagar Paguei. Paris, guys. Chuma a rampa aí comigo. Dá Smoke eu passe... cego. cego. Cego, cego, um bomb, eu acho. Tass. Calma, calma. Tudo tá, vai matar o Tá procurando outro. Procurando Tass cimento Tass vem. Bomb has been comigo, eu vou da base. Tá pelado. já passei, já tô PC, tá? Vou pra você tá? Caramba! Vou Paris e vou pra, Olha pra, aí, né? pra mim Pode voltar lá, tu. só vou exportar. Vou ah, voltar na Base é Base é é, é, é, é. Alguém, alguém, ah, okay, okay, na base Boa. Calma aí. Três, três, três, três, três, três, três, três. Mais dois, mais dois. Caramba, três, os três, os três, os três, os três rampa, guys. Subi no fundo um. Caramba. Mais dois lá. Mais um lá. É boa. Mais... Feldo, do que, Feldo? Vamos lá, Zepnix, sei lá. O que pode estar entrado, pode estar entrado a rampa agora. Vai entrar, na vai esquerda. entrar. Um entrando, dois entrando. Tô meio cheio. Um. Mais uma é na esquerda. Tô chegando o é agora. Um ramp é bom. Um tá do lado. Bomba aí. Ah, um. Um. eu te fui. Boa. Um. Peguei o B, taco. Talvez madeira, eu não sei. Manda roupa, guys. Tá aqui, tá com você no MF já. Um ou dois. Né, tá esboca, né, esboca, né, esboca. Boa, nice. Boa, galera. Tá linda, galera. Manda roupa. Bastante é lá. É Tô no bait. Comendo, comendo, cimento, cimento. Mais um, mais um. Phoenix, um, guys. Phoenix né? morto. Boa. Tem um amarelo, amarelo, amarelo. Pode ter é entrado no fundo, guys, cuidado. É mais um, talvez, não sei. Mais um, mais um, mais um, mais um. Não, boa. não entra ah, na f. <risos>